Nopa! Então, vocês já devem saber que eu tô começando a gravar vídeos todos os dias, com exceção dos finais de semana. E como estava sem gravar, comecei a pensar em algo que deu início a diversos canais aqui no YouTube, Minecraft. Bora comentar disso? Praticamente, quase todos os Youtubers começaram com Minecraft antes de mudar de conteúdo. Quer dizer, menos eu porque comecei com Dog Remixes. Mas Youtubers enormes, que hoje nós podemos ver, começaram com esse joguinho. Digo, Go é... sua mãe... Sim, se você acha que sua mãe tá aí trabalhando ou cuidando da casa, nina não. Ela tá aí gravando vídeo de Minecraft pro canal da WS, sem que você saiba. Mas chega de enrolar, então. Na maior parte das vezes que você entrar no canal de um famoso e procurar pelos primeiros vídeos dele, você vai se deparar com um vídeo de Minecraft. Mas porque tanta gente começou com esse joguinho, eu tenho uns pontos que talvez façam você entender. <música> Minecraft parece um jogo simples, mas ele tem sim suas dificuldades, que são fácil, pacífico, médio, difícil, e o tão conhecido modo hardcore, onde você joga no modo sobrevivência, com um modo de jogo difícil, e se você morrer, cara, acabou pra ti, tu não pode reviver. Mas mesmo que te pareça fácil, depois de anos e anos jogando Minecraft, existem os tão famosos mods, em que você pode adicionar uma dificuldade a mais no jogo, além de adicionar mais blocos, funções, animais, espadas incríveis, e tudo mais. Mas não importa qual seja seu nível. Você começa em um mundo normal com a dificuldade que definiu aprende o que tem que aprender no jogo cria suas próprias estratégias para no final ter que matar o tão amado dragão O que a Mojang planeja no Minecraft é um jogo que tem sim um objetivo, mas você não precisa segui-lo. Como eu disse no ponto 1, você começa em um mundo, explora ele, cria suas estratégias, pra no fim zerar o jogo matando o dragão. Mas nem sempre precisa ser assim. O Minecraft é um jogo em que você pode optar por zerar o jogo da forma normal, ou então simplesmente não zerar. Só jogar, construir, criar, fazer o que quiser. Diferente de muitos outros por aí. Ou seja, se você pretende criar uma série em que o mundo é totalmente automático, onde você zera quando tiver todas as farms possíveis, você pode. Se quiser mentir usando o criativo e o mundo no modo sobrevivência, você pode. Além dos mods que, como dito, irão adicionar uma dificuldade ou facilidade ao jogo, podendo mudar um modo em que você zera também. enjoar do Minecraft é algo meio raro, porque quando não se quer mais jogar o jogo no seu modo normal, geralmente se procura mais adrenalina ou diversão instalando outros mods. Minecraft é um jogo quadrado, são sempre os mesmos itens, mesmas dificuldades, mesma temática e o mesmo propósito. Se você pensa nisso, acho melhor parar de pensar assim, se enjoa do Minecraft, cara, só tenta baixar algum outro mod, porque garanto que você vai se divertir. E bom, meu pessoal, eu gravei isso aqui mais porque tava assim o que gravar, do que eu realmente queria comentar sobre Online. Mas eu espero que isso sirva de alguma forma para animar a tarde de vocês e dar meus pontos do porquê o Minecraft faz parte do primeiro vídeo do pessoal. Abraços, tchau!